fala galerinha vamos caçando do estacionamento de frente aí taí a arena Fonte Nova bom rolou aqui festa de confraternização da empresa a festa foi aí na na, na Fonte Nova Antes que alguém diga, oh, na Fonte Nova, a Fonte Nova tem um salão de festa, específico para eventos, como quem atende a Fonte Nova somos nós, nós, Solute Tecnologias, então a gente consegue, quer dizer, eu acho, não, não sei se rolou é desconto em um novo, mas deve ter sido mais fácil. empresa beber os amigos os colegas eu não estava muito afim de, de vir não. não vou mentir aí por insistência do meu brother Claudemir que eu vim Não me arrependi não. Só que eu tô uma pegada de... Sem beber, aí porra, você perde o ritmo completamente de festa, de animação. O pessoal lá do N3... Marcou um churrasco. Família, não sei o que... Oh. Meio assim, eu... acho que não vou não. Aí... Vou repensar agora. Poxa, eu, hein? Tenha medo, tenha medo desse piloto. Bom, a luvinha, para quem querer a continuação do review dela. Como eu disse, começa apertada, depois ela folga e fica confortável. Agora tá bem confortável na mão. Tá, tá legal, tá boa agora, tá boa. Tá agradável. Para ser mais exato. É bem fácil estranhar a outra agora, mas aí é questão de, de um dia, coisa pouca. Aqui um a gente tem que reduzir porque tem o um radar, né? Falta o Próximo foto sensor somente na... Na, na, na, na, na, na, na. em frente ao motel Oasis. Então vamos embora. Aqui tem que reduzir um pouquinho porque aqui é muito buraco. Cacete. Ah tá, pensei que tá tudo apagado. Olha lá frente. Só esse trecho aqui. É só o trecho que tem o radar. Só. Nada nada ele tá funcionando, né? Me deixa, mano. Um boi de viatura. certinho todo no padrão para não chamar a atenção. Se assim, caso vocês estejam estranhando o trânsito ou a, a falta dele. São 11 h 45 agora da noite. Então, hoje é uma quinta-feira. Por isso que está esse movimento baixo. tá 100 aqui, deixa ela andando do jeito que ela gosta De quinta marcha, 6 mil giros tá ótimo ela aqui a gente reduz. dois é porque tem radar Tá ficando bom, viu? trocaram todo o asfalto, Opa, reduz, e pelo poeirão os caras devem estar trabalhando aí na frente. Ah, é dito certo ah! Ah. E aí, pai, é arrancando tudo mesmo Bom, galera, chegamos aqui no nosso destino Velha plataforma ah, o novo ponto de ônibus É isso aí, até o próximo videozinho, valeu Até mais, tchau, tchau, boa noite